vamos falar então sobre a terapia, que é um departamento da igreja, a importância né, de, da terapia espiritual na vida, no, no operar da obra do Senhor no nosso coração. E para introduzir o assunto eu gostaria de ler um versículo, alguns versículos que está em Isaías 40, que foi o versículo, vamos dizer assim, que marcou mais a minha vida dentro da terapia. Versículo 3 em diante Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Endireitai no ermo vereda a nosso Deus Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados A glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá Pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, quem hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Uh, esse, esse versículo, quando fala que o Senhor ia aterrar todo vale, nivelar todo monte, quando eu conheci o Senhor, eu tinha mais ou menos a idade de 12 anos de idade, quando eu vinha a conhecer a palavra do Senhor, e quando chegou aos 19 anos eu percebi claramente que eu conhecia muito daquilo que o Senhor, da história de Jesus. Mas por dentro me, falta, me faltava algo, me faltava paz, eu tinha problema com ira, eu tinha problema de temperamento fortíssimo e eu já estava vendo que aquilo, que apenas o conhecimento em si, da, da, da prática, dos dons, não fazia efeito na minha vida. Foi quando então me apresentaram a cura interior, também através da terapia, eu comecei a fazer uh, terapia com pastor na época. E ele falou para mim esse versículo: ele disse, Andréia, uh, os vales têm que ser aterrados e os montes vão ser aplanados. Então ele se referia que tudo aquilo que era como rejeição em minha vida ia ter que ser uh, preenchido com a presença do Senhor, bem como aquilo que eu achava que eu podia tudo e não precisava de ninguém ia ser nivelado para me ver também a minha dependência de Deus e como eu tinha que tratar com as pessoas. Porque aqui falava dos caminhos escabrosos, que é a aspereza, aquela aspereza que a gente lida com as pessoas, que a gente não tem tato no falar, a gente não sabe como se expressar, magoava até pelo olhar. Então foi tremendo que dentro da terapia eu fui sendo guiada de como proceder, de como a palavra do Senhor ia me mudar. E às vezes eu pensava, mas será que só a oração, será que só a Palavra vai adiantar? E eu posso testemunhar para você que está assistindo, que realmente a Palavra foi suficiente. Ela operou dentro de mim uma mudança. E ela tem operado dentro de mim uma mudança. Tanto que essa, essa Palavra, ela é como dizer que ela permanece eternamente ela vem para dentro de você para operar essa transformação, mas ela não sai, ela fica até que isso vá para a eternidade, até que tua vida seja totalmente transformada, gradativamente, na medida que você possa suportar. E o que, que me incentivou depois de ter feito terapia? Uh, dar terapia para outras pessoas, ser usada uh, pelo Senhor para isso. Foi a alegria que eu recebi, porque eu pensei assim, é que eu, eu, eu nunca ia mudar. Eu tinha uma certeza, assim, eu tipo, poxa, meu, meu gênio é forte, meu temperamento, é assim, eu não consigo mudar, eu, eu, eu vou explodir sempre. E eu percebi que o Senhor fez a obra dele, através da palavra. Ele veio uh, nivelando os vales, tirando esses caminhos escabrosos, como se diz aqui, porque até falava que o que que tu vai clamar? Clama! que toda a carne é como a erva. A gente vai crescendo e chega numa numa etapa que a gente é jovem e a gente acha assim, poxa, eu posso tudo, eu tenho razão em tudo, eu vou lutar por mim, se eu não fizer algo por mim, quem vai fazer? Só que chega uma hora no limite das tuas forças, que você erra, que você precisa conversar com alguém, que você precisa desabafar com alguém. E uma coisa muito difícil é você encontrar alguém que te escute, que te ouça sem te julgar, que te ouça sem querer Ele te transformar. E foi isso que o Senhor ministrou na terapia, porque hoje ministrando a terapia para outras pessoas, eu percebo que esta Palavra continua fazendo em mim e naquele que está recebendo ali, juntamente comigo. O Senhor, a Palavra trabalha nos dois. Fazendo com que a minha, meu coração se encha de misericórdia, de amor e de alegria de ver que aquilo que Deus me deu hoje eu posso compartilhar com outras pessoas. E se você está precisando conversar, se você precisa desabafar com alguém, se você uh, precisa de alguém que lhe ouça e você quer fazer, você vai ganhar muita vida, muita vida. Não é um trabalho em vão. Eu incentivo você a vir incentivo você a participar, outra coisa que às vezes a gente se preocupa, poxa, mas se eu falar com alguém depois contar para os outros, né? Ou então eu chegava no culto, a palavra do pastor era muito para mim, eu pensava, será que contaram aquilo que eu falei lá na terapia? E contaram, né? E com a medida do tempo eu vi, ninguém contou, Deus te conhece por dentro, me conhece por dentro, Deus sabe o que a gente precisa, ele testifica a Palavra dEle por meio de outras pessoas para que a gente entenda como diz aqui que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Palavra que sai da boca do Senhor. A Palavra de Deus é suficiente, como dizem em Hebreus, né? Ela vem para ensinar, corrigir a tua vida, a minha vida, ela é o manual do fabricante, e com certeza, o Senhor vai colocar muita luz nos nossos corações. E como disse o apóstolo Paulo, não julgo ter alcançado ou ser perfeito, mas todo dia permanecendo nessa palavra, ela continua me transformando. E eu sei que ela vai continuar me transformando em tantas outras áreas que eu ainda tenho necessidade. Então aqui fica um convite para você que quer participar da terapia espiritual, fica um incentivo. Eu tenho certeza que assim como o Senhor me ajudou e ajudou tantos outros que já fizeram, vai ajudar você também.